<risos> aí o, o Deus do Pokémon, cara, o cara fundiu Magic magikarp com é que tá pode? Tem que zerar com usando um, buzano, um bicho, bicho O Cara, endurece ou faz esporres. Esse, esse moleque aí tá, tá vai sair da, dessa floresta pra ele picuar. pode